Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, e que vídeo, hein, Thaís? E que vídeo Nossa é senhora. esse, cara? Tô muito velho, tô muito animado onde eu estou aqui, pessoal. A gente acabou de gravar um vídeo aqui nesse casarão, o casarão do milionário. Galera, nós estamos aqui em uma fazenda, uma chácara, eu nem sei o certo, o que é isso aqui, cara? A, na parte que a gente tá aqui é uma chácara, né? mas é fazenda, acato, né? Mas é uma fazenda. O local aqui tá completamente abandonado. A gente acabou de gravar um vídeo mostrando detalhes desse casarão para vocês. Cara, que saiu ontem lá no canal. O link tá na descrição aí para quem quiser assistir. Vale a pena, hein, Thaís? Assistir. Muito! Vale muito a pena, porque é um casarão sensacional, galera. E a gente mostra até a entrada ali, tem as iniciais ali, já começa com M de milionário, J Cara, o negócio aqui é sensacional né Thaís uhum. e o vídeo de hoje o que que a gente vai fazer a gente vai explorar as outras partes daqui da, da fazenda da chácara que parece que tem mais duas casas e a gente vai tentar mostrar tudo que nesse vídeo para vocês galera bora lá Thais? vamos lá Thiago, porque a gente não pode enrolar senão o vídeo vai ficar muito grande e os inscritos não gostam de vídeo grande então é? bora mostrar tudo deixa muito like se inscreve no canal e bora para mais exploração pessoal então aqui ó fica a casa a gente já mostrou tudo por dentro esse casarão. Corre lá no vídeo anterior que você vai ver os detalhes de lá. E agora a gente vai para essas outras partes aqui, ó. Tem um barracão. Tem outra casa ali, parece. É, ó, Tem um barracão aqui. Deixa eu só sair daqui que tá fazendo muito barulho aqui, ó. Ó, tem um barracão aqui. Ali parece ter uma casa. E aqui tem uma área de lazer, eu acho. Sim. Vamos? É isso. Amarra seu cardaço aí que eu vou mostrando aqui, pessoal. Galera, ó. Lá tem outra casa também, que provavelmente pode ser uma casa de caseiro, Thaís. Uhum. E olha ali, mano. Vamos aqui primeiro? Vamos lá? E aí, Thaís, como que você tá, cara? Nossa, eu tô empolgadíssimo com essa lenda. A casa é sensacional, né? Nossa, demais. Mano, você é louco, velho. E aqui, pessoal, tinha até um campo de futebol. Quadra, né? Essas coisas assim, é. né? Você vai conseguir subir? Eu acho que vai ter que subir por aqui, né? Então sobe aí, vai lá. Uma entrada era por aqui, ó. Não, sobe aí, eu acho. Nossa, tem um buraco aqui, ó. Nossa, é uma fossa, vai. Agora aí, ó. Aí galera, por aqui, ó. É, pelo jeito de tem uma feira aqui, hein, cara? Tem. E ali era o campo, ó. Que tinha um campo bem grande, pessoal. Eu acho que dá pra ver daqui melhor, Vamos ver. Aqui era a parte de churrasco. Gente. É, ó. Que era a área de lazer deles. E o campo era aqui, galera. Olha é, aqui. O campo era aqui, ó. Tem até as grades, ó. Cara, você é doido, mano. Que... Olha aqui, vamos que ver. Que local, velho. Churrasqueira na Grande. Da Grande. Que são balcão, né? Duas coisas de mapa. Balcão, é, cara. Olha que sensacional que tá E aí, banheiro? Banheiro. Coruja branca saiu, ó. Aqui, não, saco não é branca, não. Você <risos> é louco, velho. Um banheirão. Banheirão. Aqui, outro banheiro. Outro banheiro. Aqui ah, um, um vestiário. vestiário cara. Um vestiário pra se trocar, ó. Ó, olha aqui. Imagina, o pessoal tomava banho? Ah, verdade. Tomava banho. Pro campo, vestiário. né. Cara, ah, essa chaca aqui, velho. O cara era milionário mesmo. Hã? Põe a milionário. O cara, o cara gostava mesmo de. De ser chamado como milionário, né, Thaís? Aham. Uhum. Aqui o outro. O outro vestiário. Outro vestiário, ele tomava banheiro. Mostra aí, Thaís. Que Bem top, hein, cara? Aham. Uhum. Então aqui não é uma casa, pessoal. Dali parece que é uma casa, né, Therese? Não, aqui é só área de lazer. Ali tem um, um curral. Um curral que eles devia ter mexido com boi, né? Uh -huh. Também, né? Vamos lá pro barracão, vamos por aqui, ó. Vamos. Vamos, vamos cortar no um caminho. Vamos. lá. no curral acho que não adianta a gente ir. Não, Felipe, pelo jeito dá pra ver tudo daqui, ó. É, lá é só madeira, né? E deveria ter alguma coisa. Talvez é. garagem. É verdade. Ó, o casarão é lá. E aqui é esse vestiário sensacional. E ali tem outra casa. Tem. Ó, não sei se era de caseira. Eu acho que é de caseira. Ó, pessoal, o curral dá pra ver tudo daqui, ó. Muito top, hein, tá isso uhum. Vamos ali pro barracão. Vamos. O cara, só hoje tá... Tem, tem. Tá pegando fogo. É um bagãozão, né? Só para guardar. Aí, que susto. Duas. Só para guardar os maquinários, né? As coisas. É. e tem... Espera aí, vem filmar. Espera aí. Aqui ah, é o coisa. Algum... Vai lá filmar. Quer que eu entre? Acho que aqui era tipo uma casinha de veneno para guardar. Eles guardavam o maquinário, o trator, né? É. Vamos lá ver aquela lá, ó. É, aqui não tem muito que mostrar, só um barracão, Eu acho que ali era a casa de caseiro. Tá? Imagina isso aqui, pessoal, é, funcionando. Thaís, tá ó, pega a visão ali, ó, pessoal ver onde ficava o casarão dele. casarão, a parte, parte do vestiário, o, o barracão e ali aquela casinha ali. Não sei se é a casa de caseiro, né? Provavelmente. plantação. Só que na época era gado, né? É. Ele era um fazendeiro caixa muito... Tá muito ele era um fazendeiro muito rico que mexia com com gado. Na verdade, ele não era nem considerado fazendeiro. Pessoal. Ele era considerado o milionário. É. O pessoal conhecia... Ah, o milionário. O milionário já sabia que era ele. Filho. O apelido dele era milionário, né? Não tem aquelas pessoas que gostam de juntar cartão, gostam largato certeza gosta de juntar essas coisas. Ele gostava de juntar dinheiro. Viu? Por que você falou cartão? É porque eu junt... juntava cartão. <risos> Esse pessoal, sabe aqueles cartão eletro... é, eletrônico? Tem, Não, gente, cartão lá. de orelhão. Eu tenho uma coleção. Tem mais coisa ali, cara. Tem. Aqui. Credo. Que isso? Ai, sabe. Deixa eu olhar aqui primeiro. Dá pra entrar por aí, Tem? Então, vamos entrar por ali. Entrar por Uma ali. área. Ó, tem um fogão a lenha ali, ó. Tem mesmo. Forno a lenha. Forno. A lenha. Cara, que fazenda grande, hein? Ah. Licença. Licença. Ah, mano, você é louco, hein? Assim, tem um passarinho ali, né? Por que que tem essas coisas aqui? Não sei, filma lá o passarinho lá. Tá vendo? Aham. Uhum. É olha aí, galera. cara ali. Nossa, Thiago, olha do lá o tanto de marimbondo lá em cima. Tá vendo, marimbondo? Tô. Vamos mostrar. Nossa senhora. vem não lá, hein? Ó. Tem umas coisas aqui, que era um quarto, dois quartos. Que era um quarto, ali era o quarto, mas entrava por aqui, ó. E que era uma cozinha grande. Ai, tô com medo daquele caixa de então, marimbondo, gente, tá preto. Tá pretinho. Aqui eu acho que era mais um cômodo, ó. É, podia ser uma cozinha, ou é. coisa assim. Uma despensa talvez. Quer que eu Quero um. Ah, quero um banheiro, Thiago. Um banheiro grande. Cara, não vou Vamos ficar aqui não. Cada desse Se picar nós, né? Tá ferrado. Aqui nesse fim é muito de. Muito Muito. Quem souber pra que, que serve isso daí, ó. Deixa aqui nos comentários. Vamos sair por aqui, ó. Porque ele vai ver o que, que é aquilo, Nossa. lá. Por aqui tá mais. Lindo. Pessoal, a gente tá gravando tudo rápido, porque é muito grande, senão o vídeo fica muito grande a gente não consegue mostrar tudo ainda, aqui gente, era um terreirão, ó. E a gente quer ver se co consegue descobrir mais coisas sobre aqui, né, Therese? Tá Aham. Uhum. acho que aí tipo baia, não era? Tipo, ó, tipo foi Ó, mas tem coisa lá, tá vendo? Tem. Esse aqui, cara, Sim, assim, pouco, a ah, é verdade. Pessoal, tem uns negócios, mas ali não dá para ir. Retrava por aqui, ó. Por ali, ó, ó tá aí. A bateria tá acabando aqui. Da bateria da câmera, ó. Uma, duas, três, quatro, oito. É tipo e ali, cara, ali também era tipo galinheiro, alguma coisa ali, assim, mas não vai conseguir ir lá porque tá muito estourado ali, galera. Mas lá tem alguma coisa, assim. Tentar ver se tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês. É, galera, ó. Não sei se tem alguma coisa aí pra baixo. Não dá pra ver. E a casa fica lá. Olha, é, Thaís. Ele tinha até um localzinho aqui. Top pros porcos dele, tá? É. Cara dinheiro, né, Thiago? Cara é tinha Dinheiro é o que ele mais tinha, galera. Não existe pessoal, rica. Ele era milionário. É louco, mano deveria ser a coisa mais linda, essa diria, fazenda. Cara. Nossa, muito top, hein, Thaís. Olha um terreirão, isso. olha. Aqui era um terreirão, galera. Aqui era outro, ó. É. Vai vir até mexer com até com café também, Thaís. Então, Pode ser. Fazenda, né, Tiago? Então. Vai fazer. o casarão dele. Ó. casarão, galera. Vamos lá tirar uma foto do casarão? Vamos. Pessoal, é isso aí. Mostramos a fazenda do milionário para vocês. Se vocês chegou nesse vídeo aqui, volta, assiste o outro. Vocês vão ficar impressionados com essa fazenda. Fazenda top, top, top, né, Thiago? Top. Galera, sensacional. O link está em descrição para quem quiser assistir. Cara, vale a pena assistir porque o casarão é sensacional, galera. Sensacional de verdade mesmo, até isso. Aham. E espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar muito like pra gente. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos, pro canal crescer cada vez mais. E a gente, se Deus quiser, vai conseguir vir aqui à noite pra fazer a investigação e contar a história do local aqui pra vocês, pessoal. A gente precisa ainda descobrir o certo, né, Thaís? Sim. Porque pra gente não tá falando bobeira. Tem... Algumas histórias que o pessoal fala outras, outras histórias Então a gente precisa saber qual é a verdadeira para estar falando No final elas elas são tipo assim Parecidas, né? Parecidas. Mas a gente quer ter a certeza O é. que, que realmente foi O que aconteceu aqui Porque a gente não pode estar falando muitas coisas e bobeiras Porque acaba complicando a gente é. também, né, Thaís? O local que parece que tá na justiça ainda, né? Uhum. Mas é isso aí, galera Se você gostou, deixa o like Até a próxima, tamo junto É nóis, falou Fui!